M3 Matemática Multimídia apresenta Série Matema Oi gente, novamente juntos aqui, né? Juntos com o Joãozinho, aquele menino terrível Com Sofia, aquela aluna aplicada E a nossa gentil e simpática professora Para contar mais uma das muitas histórias da matemática Hoje vamos conversar sobre dois amigos Jorge Cantor e Richard Dedekind, que surpreenderam e revolucionaram a ideia de infinito. Sabemos que os gregos já se preocupavam com o infinito. É exemplar a famosa proposição de Euclides sobre os números primos. Dada qualquer quantidade de números primos, sempre existe mais um. Hoje diríamos que o conjunto dos números primos é infinito, mas um infinito diferente daquele dos gregos. Essa nova forma levou dois mil anos para começar a ser pensada por Cantor e Dedekind. A nossa história de hoje se chama Dois Amigos e o Infinito. Professora, uma amiga da faculdade me disse que existem dois tipos de infinito. É verdade? Claro. Infinitamente inteligentes como eu e... Joãozinho! Olha, Sofia, é verdade sim, viu? Um tipo era o infinito conhecido pelos gregos da antiguidade. O outro infinito só veio a ser conhecido no século XIX. Professora, a ideia que eu tenho do infinito é de tender para o infinito. Mas a senhora disse que existe outra ideia. Sofia, faça o seguinte. Coloque em correspondência um a um os dedos da sua mão com os da outra. Junte as suas mãos. Esse ato simples de juntar as mãos é uma das ideias mais importantes da matemática. A correspondência um a um. Quando eu entro na sala de aula, eu não preciso contar quantos alunos faltaram. Eu sei mesmo sem contar. Como é que você sabe, professora? Você tem olhos atrás da cabeça? Não, Joãozinho. Se todas as carteiras estivessem ocupadas, não faltou ninguém, porque o número de carteiras é igual ao número de alunos. Se faltou alguém, vou perceber que existem carteiras vazias. Mas se todas as carteiras estivessem ocupadas e restarem alunos de pé, concluo que, que faltaram carteiras. E posso saber como você percebe isso, professora? Olha, sem contar, eu posso saber quantos elementos um conjunto tem em relação ao outro, colocando em correspondência um a um seus elementos. Essa capacidade deve ter sido adquirida pelo homem antes mesmo de aprender a contar, viu? Verdade, professora. Parece até inconsciente. Nunca tinha pensado nisso. Parece mesmo, Sofia, mas Galileu pensou nisso e foi o primeiro a fazer o seguinte raciocínio. Acompanhe. Um número é quadrado se for o produto de outro número por ele mesmo. 1, 4, 9, 16, todos são números quadrados. Parece claro que existem mais números naturais que números quadrados. No entanto, se eu associar cada número N... Com o número n ao quadrado, estarei estabelecendo uma correspondência 1 um a um. Hum, certo. Portanto, sou obrigada a concluir que existem tantos números naturais quanto números quadrados. Mas o conjunto dos números quadrados é um subconjunto próprio dos conjuntos dos números naturais. Como consequência, vejo que as noções de maior do que igual não se aplicam nesses casos. Mas Galileu parou-se o raciocínio por aqui. Ele não desenvolveu o assunto mais do que isso. E alguém continuou esse raciocínio, professora? Continuou, sim. Um livro chamado Paradoxos do Infinito, escrito pelo matemático tcheco Bolzano, e publicado em 1851, tratava desse e de outros problemas. Como os paradoxos do corredor e da tartaruga, professora? Não, Joãozinho. Aqueles paradoxos tinham a ver com o infinito potencial. Agora estamos tratando do segundo tipo de infinito. O Infinito Atual. Gauss leu esse livro? Ah, certamente não, mas se ele tivesse lido, eu creio que ele não iria gostar, viu? Como que a senhora sabe? O livro é muito maluco? Não, não é que é muito maluco, não. Ele escreveu uma carta em 1831 a um amigo de nome Schumacher, reprovando o uso do infinito consumado. Eu devo protestar muito veementemente contra seu uso do infinito como alguma coisa consumada, pois isso nunca é permitido em matemática. O infinito não é, senão, um modo de falar, significando um limite que razões podem se aproximar tanto quanto desejamos, quanto outros são permitidos crescerem indefinidamente. Essa foi a carta que Gauss escreveu a seu amigo Schumacher em 1831, reprovando o uso do infinito como algo consumado. O que vocês acham disso, professor? Discuta isso com seus alunos, que voltamos em breve. Série Mátema Série matemática Olá, estamos de volta. No bloco anterior, o Joãozinho, aquele menino terrível, a Sofia, aquela aluna aplicada e nossa gentil e simpática professora discutiam noções de infinito. Paramos na carta que Gauss escrevera para seu amigo Schumacher reprovando o uso do infinito como algo consumado. O que será que nossos personagens descobriram agora? Se eu entendi, professora, Gauss só aceitava o infinito potencial. Isso, Sofia. Além disso, ele deixa claro que não podemos operar com o infinito como se fosse número. O intrigante de tudo isso é que Gauss, sendo matemático e astrônomo, tenha deixado passar a observação de Galileu de que existem tantos números quadrados quanto números naturais. E eu continuo aqui no meu canto, esperando que alguém conte essa história do infinito 2. Tudo bem, a história continua quando o matemático George Cantor começou a refletir sobre o livro de Bolzano. Seguindo as ideias de Galileu, ficou surpreso quando verificou que existam tantas frações quanto números naturais. Mas por que isso é surpreendente, professora? Ora, porque entre um número e seu sucessor, não existe outro número. Mas entre duas frações, existem infinitas frações. Como ele conseguiu saber disso? Colocando em correspondência um a um os dois conjuntos. O entusiasmo de Cantor foi tanto que ele mandou um exemplar do livro de Bolzano ao seu amigo Richard Dedekind, junto com uma carta contando sua descoberta. E o que ele achou dessa história do infinito 2? Ele gostou muito da ideia, viu, Joãozinho? E ele também fez uma descoberta. Existem tantos números naturais quanto soluções de equações algébricas com coeficientes inteiros. Sugeriu então uma definição, dizer que um conjunto é infinito quando pudermos achar uma correspondência um a um do conjunto dado com um de seus subconjuntos próprios. Nossa, professora! E o cantor gostou da ideia? Prontamente! Estava assim formada a ideia de infinito atual, uma ideia que batia de frente com a opinião e a tradição reafirmada por Gauss. Professora! A senhora só falou de conjuntos infinitos que podem ser colocados em correspondência com os números naturais. Mas existem outros conjuntos infinitos, não é? Existem sim. Foi uma nova surpresa para Cantor. Ele descobriu que um segmento de reta tem tantos pontos quanto uma reta toda. E também que os pontos de uma reta não podem ser colocados em correspondência um a um com os números naturais. Concluiu, portanto, que o infinito dos números naturais era diferente do infinito dos números reais. Disse, então, que esses conjuntos tinham potências diferentes. A potência dos números naturais é menor do que a potência dos números reais. Este não é o fim de uma história, mas o começo de outra. Depois de ter sido ironizado e ridicularizado pelas suas ideias, que vão muito além daquilo que contamos aqui, veio o reconhecimento para Cantor. No primeiro congresso internacional de matemática, realizado em 1900 na cidade de Paris, o grande matemático David Hilbert levantou o problema de Cantor, dentre os outros 26 que, em sua opinião, norteariam a matemática no século XX. Existe algum conjunto com potência maior do que a potência dos números naturais, mas menor do que a potência dos números reais? Este e outros problemas instigantes levaram David Hilbert a concluir dizendo Jamais alguém nos acordará desse sonho maravilhoso que Cantor nos criou. Será? Série Mátema. Uma criação M3 Matemática Multimídia. Este programa faz parte da coleção M3 Matemática Multimídia